Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Tá começando mais um vídeo aqui no canal E seguinte, rapaziada, como vocês viram no título Vou mostrar pra vocês os boots mais da hora para você colar no baile funk, mano Sabe, né? Fica até o final do vídeo Você vai ver uns boots da hora aqui, mano Imagina, você tá lá no baile curtindo o fluxo assim Do nada pisando no teu boot Já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like Se você já gostou da ideia do vídeo E solta a vinheta, editor Rapaziada, eu fiz um vídeo esses dias Ensinando você como você pode ficar chave gastando pouco e vocês pediram para fazer um vídeo só dos boots da hora, tá ligado? Então, se você não viu o vídeo, está passando aqui no card para você assistir lá. Rapaziada, imagina você tá lá no fluxo, lá mandando magrão aqui, ó. Hum. Ba aqui. Aí, do nada, do nada, tudo pisando no teu boot. Ah. cara. Não pode pisar no boot. Não pode, não pode, não pode. Aí você tem que ter um boot da hora para pisar no boot dele. Tem um boot da hora para pisar no boot dele. Aí o que, que você manda? Chif Mizuno Mano, mas quando eu falo Mizuno, mano, não é aquele Mizuno que sua mãe compra pra você ir pra escola velho. Tô falando Mizuno chave mesmo, Mizuno Mizuno, sabe Mizuno? Chega lá, eu, te, eu quero um Mizuno chave Eles vão te entregar um Mizuno chave Não aquele Mizuno que você compra lá nas lojas americanas pra você ir pra escola, tá ligado? É outro bagulho, ó, esse aqui é um tênis que sua mãe compra pra você ir pra escola E esse é um, um, um, um Mizuno da hora mesmo, da hora Mano, você tem que ter noção que no baile funk, velho, você vai ficar muito tempo de pé, mano. Ou às vezes até vira à noite lá, mano. Então você tem que pe pegar um boot confortável, velho. já tive muitos tênis na minha vida e um dos mais confortáveis que eu achei foi esse que eu tô no pé, mano. Né? Não faço a menor ideia de qual o nome desse tênis. O editor vai colocar aí, porque o editor tá aí, mano, pra ajudar. Eu achei ele muito confortável, ele é um tênis esportivo, tá ligado? E é muito chave também, mano. Então você pode estar lançando ele, que ele é confortável, ele dá pra, dá pra correr, ele não sai fácil, tá ligado? Aí vamos supor que o homens encostam no baile. Que tênis você precisa? Você não pode encostar lá no baile de chinelo, velho. Porque senão, na hora que os homens encostar, que você for correr, o chinelo vai escapar, vai arrebentar, vai voar, pedir, voar, vai na cabeça de alguém aí. Pode chinelo não, mas tem que ter um boot da hora. Boot. Pra você colar no baile é o Tiff O TIF é bom pra correr. Porque ele tem aqueles risquinho na lateral. Tá ligado? Esse daqui, ó. Ele tá meio sujo, mas não liga não. Olha, tá ligado? Ó. Isso aqui ó, ajuda a correr, tio. Você é louco. Tem esse tênis no TF, você corre mais com o Zenbolt confia. Mano, ah, você tem que ter um tênis da hora também. Porque às vezes você tiver... tem que ter noção que no baile tem aglomeração Vai ter muita gente, muito homem, muita mulher também E aí se você tiver com um boot mais ou menos assim Você não vai agregar tanto valor, mano Então você precisa de um boot Pra você conseguir ter uns pontinhos ali Ter uma vantagem em cima dos outros Eu Não sei se vocês viram, mas tem uns Mizum refletível Que cê é louco, tio você bate a luz assim no bagulho, o negócio fica coloridão, fica bonitão, tio. Vou até mostrar uma foto aqui pra vocês, que ele fica coloridão, fica muito bonito, você não tá ligado, velho. E, mano, mas, né, lá, você tá lá no baile, bate a luz lá, deixa colorido. Mano, você vai se destacar, Esse já conseguiu as vantagens a né, mais. Desesperado, que é óbvio que eu não podia deixar de lado, o 12 mola da Nike, nossa. Eu ainda não tive... É, eu ainda não consegui um 12 mola pra mim Mas... Quando eu conseguir, é louco Eu vou lançar logo um 12 mola brancão, pa 12 mola branco é muito lindo, mano Mas o 12 mola, ele é bom pra correr Ele é confortável, ele é alto e mano, tem uns refletível também que você é louco, parceiro. muito bonito você ficou até aqui no vídeo, comenta aí, hashtag 12 mol. Segue no meu Insta, quem está tá aparecendo aqui na tela, segue lá Segue no Insta, mano, Eu tamo quase batendo 2k lá no Insta 1k aqui no YouTube Não tem mais lugar nenhum, plataforma Tudo isso é graças a vocês, mano ah, Se você gostou desse vídeo, ó, deixa seu like, se inscreve no canal Não sai dele sem deixar o like se inscrever no canal Que é muito importante isso, mano e, mano, se vocês quiserem, eu trago um vídeo com as camisas de time mais chave pra você colar no baile. As camisas de time. Porque, mano, camisa de time, todo mundo gosta, velho. Fala assim gosta de camisa de time. Todo mundo gosta de camisa de time. Então, ó, comenta aí embaixo se vocês querem. E até o próximo vídeo. Falou, rapaziada. Fui.